Oi pessoas, eu sou Lívia Leite e esse é o Isso Não Cai Na Prova. Seja bem-vinda ou bem-vindo se é a primeira vez que você está aqui. Se não é a primeira vez, muito obrigada por estar. E se você está inscrito, muito obrigado mas ainda, ainda, ainda, porque você é maravilhosa ou maravilhoso. Hoje a gente vai falar sobre este Setembro Amarelo e em especial por que o Setembro Amarelo não incentiva as pessoas a se suicidarem ou a entrarem em depressão. Não, não, não, não, não, não. Eu ouvi algumas pessoas comentando e só por isso eu decidi fazer esse vídeo, inclusive setembro já está acabando, eu espero que esse vídeo saia ainda em setembro, inclusive, porque é, eu fiquei muito mal quando eu ouvi algumas pessoas sugerirem que o mês de campanha né, contra é, é, o suicídio e, portanto, de preservação também da vida... É, estaria, portanto, incentivando muito mais as pessoas a cometerem suicídio, como se fosse assim, né? Simplesmente assim que as coisas acontecessem. E aí eu decidi falar um pouco sobre o que é o Setembro Amarelo, para que ele serve e o que a gente pode fazer durante esses dias. É, a ação do Setembro Amarelo é uma campanha, certo? Como eu já falei, é uma campanha para é, é, prevenção do suicídio e ela foi organizada por... CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, junto com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, só para você entender quais são ah, os órgãos, né, as associações, os conselhos responsáveis e os centros responsáveis por incentivar a campanha, são ligados à área de saúde, não são quaisquer pessoas aí fazendo quaisquer coisa, de qualquer maneira. É, a ideia dessa campanha foi, de fato, associar a cor amarela a esse mês, especificamente porque no dia 10 de setembro é o dia né, de combate ao suicídio, e aí se fez uma campanha durante o mês de setembro. E a ideia é dar visibilidade, associar uma cor é sempre para dar visibilidade a uma causa. Então você tem, por exemplo, né, quase do outubro rosa, você tem o setembro amarelo, aí tem, tem uma cor para cada coisa. E aí a ideia do, do setembro amarelo é que a gente possa sim compartilhar nas nossas redes sociais, né, seja mudando foto, mas seja também colocando uma camisa, seja colocando um laço, seja fazendo um passeio, seja uma passeata, né? Sendo uh, um passeio ciclístico, algo que dê visibilidade para a discussão. Não necessariamente algo que coloque as pessoas para acharem que todas elas são capazes de ajudar uma pessoa em, nestas condições. O que, que eu quero dizer com isso, ah, né, ajudar, todas as pessoas podem ajudar? Bom, ah, a ideia da campanha é que a gente incentive as pessoas a procurarem os profissionais de saúde, não simplesmente que a gente comece a discutir de qualquer maneira e que qualquer pessoa possa explicar sobre é, o, o que se deve fazer ou por que, que tem tanto suicídio, ou seja, não quer dizer que qualquer pessoa pode ir num, num vídeo desse te explicar, por exemplo, por porque se é frescura, porque é falta de Deus, porque as pessoas estão precisando é, é, se comunicar mais ou então vem aqui conversar comigo. Essa não é necessariamente a solução. É óbvio, a gente sabe que as pessoas precisam comunicar, nós estamos incentivando as pessoas que falem sobre os seus sentimentos, mas quando nós estamos falando de uma situação tão é, é, sensível como essa, a gente precisa saber que não é qualquer pessoa que está qualificada para falar. Nós estamos falando de, de capacitação profissional, de incentivar a capacitação profissional, de incentivar nesse período, e em todos os outros, mas dar mais visibilidade no período do mês de setembro, de convidar profissionais da área de saúde para usar, porque eles sim têm as técnicas adequadas, e falar com as pessoas, seja dentro da universidade, seja dentro de uma escola, seja no, na rádio, seja em qualquer espaço para comunicar para a população. Mas lembrando, é, não é justificável dizer que o suicídio está aumentando por causa do setembro amarelo. A gente tem dados aí pela Organização Mundial de Saúde que no Brasil 7%, houve um aumento de 7% nos últimos seis anos no índice de suicídio, que comparado ao mundo, né, mundialmente, foi uma queda de 9,8%, então a gente tem um problema aqui a ser resolvido, que certamente não foi por conta da campanha, a campanha já surge para que a gente possa é, quebrar esse tabu de falar sobre esses assuntos, de falar sobre sentimentos, né, e da gente poder dizer que a gente precisa de ajuda e da gente procurar ajuda, então vamos parar de falar besteira e dizer que esse tipo de campanha pode estar atrapalhando mais do que ajudando, mas também ter cuidado em quem é que está falando sobre esse assunto, né. A única coisa, por exemplo, que no meu caso eu posso falar é do ponto de vista social, mas isso especificamente porque sou socióloga, isso me dá ferramentas para falar desse assunto apenas do ponto de vista social, mas não me dá ferramentas para tratar a pessoa de uma maneira mais adequada. Né? Então a gente precisa também é, dar crédito a quem tem crédito. Se os profissionais de saúde têm que fazer isso, se eles precisam passar por uma formação, a gente tem que cobrar que tenham essa formação e que tenham esses profissionais capacitados para tratar desses temas também. A gente faz a nossa parte de gerar visibilidade, de, ter, é, de buscar, é, é, incentivar as pessoas a falarem mais sobre o assunto, a entenderem que a gente precisa, na verdade, é entender como funciona E não simplesmente, vamos parar de falar no assunto para resolver Porque simplesmente fingir que as coisas não estão acontecendo, não significa que a gente vai conseguir resolver esses problemas Não significa que só silenciar, só... Fingir naturalidade, achar que está tudo ótimo, é porque as coisas não estão acontecendo. Elas continuam acontecendo, só que a gente não está dando visibilidade e a gente não está dando o devido cuidado, que em especial é o que a gente está falando, de cuidado. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o teu like ou compartilha com outras pessoas que isso me ajuda a entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo e que eu devo continuar produzindo esse tipo de informação e de conteúdo aqui para o YouTube. Se você também está por aqui a agora, chegou recentemente ou ainda não se inscreveu, por quê? Né? Por favor, faça aí essa, esse favor de se inscrever no canal e ajudar esta comunidade a crescer e aparecer aí para mais pessoas, para que mais pessoas possam vir para cá contribuir também. Beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau!